Coaching não tem como finalidade principal conseguir benefícios, aumento de salário na sua profissão. Ele até leva a isso, mas vai depender muito do seu empenho, vai depender muito de você trabalhar os seus pontos de melhoria. Não necessariamente ele vai garantir isso. A partir do momento que o seu líder, que o seu gestor, e a própria empresa verifica isso, aí sim é uma coisa natural. Aí provavelmente você pode ser promovido, consequentemente você pode vir a ter um aumento salarial, você pode vir a adquirir novos benefícios e até ser envolvido em projetos de maior visibilidade. Isso pode acontecer, com certeza, dependendo do seu empenho.